Descer divina luz, a nós descer divina luz em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus em nossas almas acender. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça bem bemfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça bem fazeja que nos irmana no Senhor a nós descer A nós descer, divina luz, em nossas almas acender. Jesus, Divino Espírito, desce os corações vinde inflamar e as nossas almas.